atrás do tempo, tenho que viver e vou, suave, confiante, solitário, caçador, essa selva é escura e o caminho é desafiador, passo camuflado aos olhos do predador, ataques de todo tipo de infantaria, fantasma, aprovam leis que sufocam, igual uma crise de asma, alarme de enxurrada, tem chuva de sociopata, se a sua mente é uma fonte, a minha é uma catarata, só sei que nada sei, a tem enlouqueceu e falta pouco pra mim, Eu já sei o que aconteceu com tanta filosofia Muito se desenvolveu do ser humano Em técnicas de analogia do próprio eu Quero a compreensão, quero a organização Eu quero a Babilônia em chamas pelo chão Quero o mundo, sei que o mundo precisa de uma opção Só espero um pequeno gesto de consolidação Tentar me buscar, só que agora eu tô distante Fiz o meu adianto e dei passo adiante mais forte do que antes meu mundo alguns instantes, não é por fama, por grana ou por lazer, é pra poder ter o poder que eu posso e mereço ter, eu serei o que quero, serei simples e prático, programado pra ser bom na função automático, abram o polo arte, façam uma ponte com os seres internos, eles nem estão tão distantes, enxerguem o que existe, além do horizonte, e sejam mais espertos do que vocês eram antes, não há fronteira pra pura sabedoria, a bruta ignorância é o fruto da covardia Memórias não se limitam a ideias do passado São elas é que nos ditam os rumos que são tomados e o futuro já não é uma surpresa Nosso chão tá pra cair, mas eu deixei a vela acesa Se o caos é iminente, minha coragem também É o que eu preciso e sinto que posso ir além Então vem, tenta me buscar, só que agora eu tô distante Fiz o meu adianto e dei um passo adiante Sei que agora eu tô bem mais forte do que antes Meu mundo mudou em alguns instantes só que agora eu tô distante Fiz o meu adiante, dei passo adiante Sei que agora eu tô bem mais forte do que antes Meu mundo mudou em alguns instantes chorar Se a noite vai passar Pra que se desesperar Se tudo vai acabar Pra que desistir Se o importante é lutar Pra que desanimar Isso não vai te ajudar Meu rap vai te levar Onde ninguém vai estar Com alguma coisa fiada Pra te espetar Essas rimas Tem a simples pretensão de libertar De fazer uma mente criada Se questionar